Boa noite, boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma reunião do Centro Espírita Chico Xavier Bauru, sejam todos bem-vindos, aos nossos amigos também que nos assistem pelas redes sociais, sejam bem-vindos, obrigado pela audiência, é, temos alguns avisos, muito obrigado, as nossas reuniões acontecem todas as quartas-feiras e sextas, das 20 às, 20, às 21 horas, né? E todo domingo, das 10 às 11 horas. Em paralelo às nossas reuniões, nós temos a evangelização infantil, que acontece na sala ao lado. Né? Crianças de 5 até 12 anos podem trazer, que vão participar de atividades com as nossas coordenadoras. Nós temos também os nossos projetos permanentes da casa. né? A arrecadação de alimentos. A gente sempre fala, nós temos 180 famílias assistidas aqui, é, que recebem mensalmente cesta básicas. Né? Sábado passado foi o dia de entrega, é sempre o primeiro sábado do mês. E somente é possível graças a toda a arrecadação que é vocês que estão trazendo. Né? Vocês, toda reunião, trazem alguma sacolinha com leite, com farinha de trigo, com macarrão, com molho de tomate. Isso só é possível com a ajuda de vocês. O quanto é importante esse trabalho. Né? Quantas pessoas que dependem de cada doação, de cada pessoa Principalmente quando a gente vai chegando no final do mês é, A gente vai vendo que falta fechar as contas né? E aí falta leite, a gente comunica com os grupos E aí dá tudo certo, sempre a gente consegue atingir a meta das 180 famílias né? Mas é muito importante a colaboração de cada um de vocês Projeto Luz do Amanhã, apoio à gestante a gente aceita a doação de enxoval, né? itens de enxoval, fralda, RN, bore, chuquinha, chupeta, tudo que você tiver de recém-nascido, a gente faz um enxoval, as gestantes participam de um curso, né? tem palestras, atendimento também psicológico, tem todo um atendimento e no final do curso elas recebem o enxoval. Ah, os interessados, né, a participar do projeto, falar com a Bárbara no 14 998 -80 0528 ou a Lucinda, 14-982-19-7131. Claro que não dá para gravar todos os celulares a gente falando tão rápido, né? mas é só procurar a nossa recepção depois que eles passam certinho. O coral do Chico Xavier, nós temos os ensaios toda segunda e sexta-feira às 19 horas no espaço vida ainda precisamos de vozes masculinas e femininas né quem quer desejar soltar o seu pavarote aí né pode <risos> pode procurar a gente na recepção né que ainda precisa de voz de vozes né? o atendimento fraterno nós temos sempre uma hora antes das nossas reuniões né nas quartas-feiras quem quiser passar pode chegar às 19 horas e nos dom... na sexta-feira também e nos domingos às 9 da manhã é aquela pessoa que precisa conversar, desabafar, né? é o é, é um momento certo. Tá? Não fica com vergonha, é tudo muito certinho. Você pode chegar, dar o um nome na recepção e vai passar por pessoas assim que estão preparadas para ouvir. O Bazar Beneficente do Chico é lindo. É, a gente fala que é um dos projetos mais bacanas da casa, porque ela ajuda de várias formas. Né? O primeiro... Ele possibilita as pessoas a terem roupas boas por apenas R$ 5,00. Né? Quem conhece aqui o bazar? Quem já foi aqui no nosso bazar? Olha, pouca gente. Fica aqui na Inconfidência. Né? Funciona de terça-feira, das 14 às 17h, sábado das 9 ao meio-dia. É muito importante esse bazar. Né? Por quê? Você vai encontrar várias roupas por apenas R$ 5,00. E você que também que tem aquela camisa, tem uma roupa que não usa mais... Né? que esteja em bom estado, que não cabe mais na sua aerodinâmica, né? que não tente voltar 20 anos atrás, traga para cá, desapega. Né? É importante isso também, por quê? Uma peça que você desapega, você recebe outra. Toda vez que você desapega, você abre espaço no seu guarda-roupa para doação. Né? E é muito importante, as pessoas estão precisando. É com esse recurso que a gente paga as nossas despesas do centro. A luz, a água, as reformas. Às vezes, o complemento das cesta básicas também são é, oriundos desse, desse recurso. Né? Pode passar. Grupo de estudos, o livro dos Espíritos. Começou ontem, né? com o professor Carlos Leme. Gente, é imperdível. É, quem realmente está interessado num estudo aprofundado desse livro, pode fazer a inscrição lá na recepção. Tá? É de duração de dois anos Então é todas as terça-feiras Das 19h30 até as 21h15 Então ainda dá tempo Quem quer realmente aprender sobre esse livro Bem profundo né? É o momento certo É importante Um dos, estudo, dos mandamentos do Espiritismo É o instruir-vos né? É o segundo mandamento O primeiro é amai-vos O segundo é instruir-vos Isso é muito importante a nossa programação de palestras, que está correndo durante esse mês de fevereiro. Hoje é o doutor William, né? dia 8. É... Sexta-feira, dia 10, sou eu. E aí dia 12 tem o Luciano. Então é bacana, fizeram uma programação do mês inteiro. Tá bom? Encerrou? Maravilha. É... Todas as nossas atividades do centro, nós iniciamos com uma oração e encerramos com uma oração. Peço a todos que fechem os olhos. Vamos elevar o nosso pensamento ao nosso querido Mestre Jesus Cristo. Pai nosso que estais nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos neste mundo de escarcelos, santificado Senhor, seja teu nome sublime, que todo o universo exprime ternura, concórdia e amor. Venha ao nosso coração, o teu reino de bondade, de paz e de claridade, na estrada da redenção. Cumpra-se o teu manto, o Teu mandamento, que não vacina nem erra, nos céus como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos todo o mal, dai o pão no caminho, feito de luz no carinho de pão espiritual. Perdoa-nos, Senhor, os débitos tenebrosos, de passados escabrosos, de iniquidade e dor. Auxilia-nos também nos sentimentos cristãos a amar nossos irmãos que vivem distante do bem. Com a proteção de Jesus, livra nossa alma do erro neste mundo de desterro distante de tua luz. Que o nosso ideal igreja seja o altar da caridade onde se faça a vontade do teu amor. Assim seja. E para a palestra dessa noite, convido o nosso querido presidente, Dr. William Dávila Del Galo. Obrigado. Boa noite a todos. Obrigado mais uma vez por estarem aqui, né? Vou tirar isso daqui pra, antes que eu faça bagunça. É... Como é gostoso a gente estar tá, é, envolvido nesse clima de amor, de paz, de tranquilidade, né? E sabendo que nós estamos buscando, que é a nossa evolução, né? Buscar aprender um pouquinho. E cada dia da nossa vida nós estamos redescobrindo sempre uma chance, uma oportunidade da gente olhar para dentro de nós mesmos e procurarmos evoluir, mudar alguma coisinha dentro do nosso ser, né? Às vezes a gente espera que grandes mudanças é que tragam re realmente grandes transformações. Mas, na verdade, são as pequenas mudanças que nós vamos colocando no nosso dia a dia é que promovem realmente a grande transformação no nosso eu. Né? Então, é, muitas vezes a gente busca formas de fazer essa transformação, né? vou fazer um retiro, vou fazer um seminário, enfim, nós estamos buscando fora, né? que é válido, porque na verdade a gente busca subsídios para que a gente possa se entender, mas quando a gente entende que na verdade nós precisamos olhar para dentro de nós mesmos, então a, a coisa se transforma, é mais rápido, então, é como se a gente desse um clique, né? você starta isso, e começa a trabalhar em cima de você mesmo. né? Esse trabalho que cada um faz dentro de si mesmo é a força primordial para que a gente possa realmente despertar e para que a gente possa continuar caminhando aqui de uma forma realmente que nós viemos buscar, que é a forma da nossa transformação, a forma de nós nos melhorarmos, né? Todos os dias, gente, a gente continua errando, né? Isso é natural, porque nós estamos aqui ainda nesse mundo, né? Nesse planeta, é, e nós estamos é, à mercê de todas as situações da nossa vida. E muitas vezes nessas situações a gente se acha perdido, né? Não sabe qual direção tomar, é, nós temos muitas é, vertentes, nós temos muitos caminhos a seguir, né? E de repente às vezes dá uma... Desanimada, né? às vezes a gente dá uma desanimada, mas quando a gente olha realmente o caminho que Cristo é, percorreu nessa terra e todas as lições que ele passou para a gente, a força que ele passava né, é, para a gente é, no sentido de ter coragem e avançar um pouco mais, então isso faz com que a gente também queira tentar e tentar é realmente a melhor receita, né? Quando a gente tenta, o universo ele conspira e traz situações na nossa vida para que a gente possa realmente conseguir realizar tudo aquilo que nós queremos. E por mais que a gente se ache, às vezes, é, rodeado de coisas para fazer, às vezes a gente acha que nós não temos nem tempo né, de parar um pouquinho para orar, de fazer uma boa leitura, de pensar um pouquinho em nós mesmos, né? Lembra que se não tem tempo nenhum, enquanto o nosso corpo físico está dormindo, o nosso espírito continua acordado. E ele tem chance de continuar aprendendo também. Então faça uma boa programação mental na hora de dormir, né? Que o nosso eu espiritual continua aprendendo também durante o período de sono físico. Isso é importante, né? Formas da gente aproveitar a nossa vida, a nossa vivência aqui. E cada dia que a gente acorda, né? é uma nova oportunidade que nós temos de tentar novamente. São recursos que Deus coloca para a gente, para que a gente possa tentar despertar novamente. Quantas vezes às vezes a gente acorda, está meio chateado, aí você encontra uma pessoa durante o seu dia, ali no percorrer do seu dia, né? e de repente essa pessoa traz alguma mensagem uma palavra dela ou mesmo uma situação difícil que ela está vivendo e você desperta e fala poxa vida como é que eu estou reclamando né se o outro tá dessa forma e aí a gente encontra forças de continuar e dar mais um passo e aí a gente esquece de nós mesmos né Não esquecendo de nós mesmos nós vamos trabalhar no sentido de evoluir no sentido de se achegar mais próximo a Deus, né? nós enxergamos Deus muito longe de nós mesmos né? mas na verdade ele está aqui dentro de nós mesmos procurando um caminho ali para que ele possa fazer se sentir dentro de nós né? nós precisamos abrir o nosso coração, a nossa mente para que ele realmente tenha ação dentro de nós, que a gente possa sentir Deus no nosso dia a dia hoje eu escolhi esse tema para falar né? o universo se constrói Dentro de si, porque nós estamos acostumados a ver todo esse mundo aí fora né? e vamos passando pela nossa vida e não percebemos que nós fazemos parte desse universo e essa construção que está aí fora, ela também depende da minha construção dentro ela depende de tudo aquilo que eu tenho aqui dentro para expressar, que vai contaminar o outro de uma forma positiva, e juntos nós vamos construindo um universo diferente, um universo realmente habitável. Né? Habitável no sentido do amor, da esperança, da paz, né? da fraternidade. Né? Então, a amizade sincera. Então, por isso eu escolhi falar um pouquinho para a gente hoje sobre essa questão dessa construção dentro de nós mesmos, do universo né é, essa cadeira é aqui é para eu não não é para eu sentar <risos> beleza então essa daqui é para eu não, não ultrapassar né O a câmera aqui né então gente nós vamos falar um pouquinho sobre esse universo maravilhoso em que nós estamos inseridos né se E aí, Gustavo? Aí. Então, o nosso corpo, ele é composto de milhares de células. Se nós fôssemos pegar um microscópio e olhar no microscópio um pedacinho só do nosso corpo, um pedacinho da nossa pele, nós iríamos é, visualizar muitas células compo compondo aquele é, pedaço que nós estamos examinando. Então, imagina... Todo o nosso corpo, né, vivendo em harmonia, né, nós temos milhares e milhares de células que estão engrenadas num todo para que a gente possa, em espírito, estar aqui. Então, é toda uma construção do universo divino para que nós possamos exercitar a nossa espiritualidade aqui, nessa escola. Se nós não tivéssemos esse nosso corpo, não teríamos oportunidade de estarmos aqui. E talvez tivéssemos que esperar grandemente nas filas né, de reencarnação, para que chegasse a nossa vez. Então, já que nós estamos aqui, temos que aproveitar essa oportunidade, porque nós não sabemos quanto tempo nós temos de estadia aqui, né? e nem se nós poderemos voltar aqui ou não. Então, a gente precisa aproveitar o momento agora. A gente costuma viver do futuro, ou do passado. Olhamos as coisas que nós vivenciamos para trás né? e ficamos, às vezes, nos lamentando de tantas coisas que a gente fez, pensou, passou, sofreu. Né? E a gente se coloca naquela posição realmente do coitado, né? que sofreu tudo aquilo. Né? Mas eu sou tão bom, por que, que eu sofri tudo aquilo? Né? Alguma razão em especial tem. Não cabe a gente realmente é enxergar qual é essa situação, porque, na verdade, se nós conseguíssemos enxergar todas as situações que levaram a gente a estar aqui hoje, da forma que nós, tivemos, nós estamos, talvez a gente ficasse muito descontente com o que nós fomos, né? ou o que nós causamos também. E olhar para o futuro causa uma ansiedade muito grande dentro da gente. Né? A gente está sempre querendo mudar alguma coisa para frente, né? construir alguma coisa lá na frente, e isso causa, gera uma ansiedade muito grande no nosso interior. E nós deixamos de vivenciar o agora, o presente agora. Passamos pela vida sem perceber que ela está passando, né? olha como nós estamos, gente, nós começamos janeiro e hoje nós já estamos aí no meio praticamente de fevereiro, né? já estamos aí à beira do carnaval, quer dizer, os dias passam realmente, se você estiver fazendo alguma coisa por você mesmo ou não, ele vai passar da mesma forma, então já que nós estamos aqui vivenciando esse momento, que nós possamos aproveitar tudo realmente que tem aqui para ser aproveitado, Desde o momento que a gente acorda, a gente possa reverenciar o dia de hoje, né? olhar para o dia e agradecer a oportunidade de nós estarmos aqui. E nos colocarmos naquele dia como servidores de Deus aqui nessa escola da terra. Então que eu possa me colocar, Deus, eu inicio mais um dia que eu possa ser um transmissor da sua, do seu amor, da sua paz, as pessoas que venham ao meu encontro. Né? E a gente vai percebendo que a natureza da vida vai direcionando as pessoas, para que a gente possa ir realizando o nosso trabalho. Não só o nosso trabalho material, mas também o nosso trabalho espiritual. Né? O nosso trabalho espiritual não é só aquele que se faz dentro do centro, ou dentro da igreja, das igrejas. Né? O nosso trabalho espiritual é ali ó, com a pessoa né? que está ao seu lado, minuto a minuto. Sabe, Desde o momento que você responda bem àquela pessoa, que você acolhe aquela pessoa, é um trabalho espiritual. Você está fazendo despertar a vida divina dentro do outro e, consequentemente, dentro de você mesmo. Cada vez que nós despertamos do outro um sentimento de paz, de amor, de alegria, lembra que a gente já falou aqui, que esse mundo é um mundo do espelho, né? nós também vamos refletir isso dentro de nós mesmos. Vamos nos sentir em paz, alegre, feliz, né? e vamos vivenciar o nosso dia a dia muito mais tranquilo. Vai ser um dia assim, realmente prazeroso. Nós vamos conquistando, cada vez, aos poucos, né? uma liberdade interior. Muitas vezes nós nos sentimos presos. Sentimos presos da situação que nós estamos vivendo preso dentro da nossa vida, preso dentro das nossas aparentes doenças, do nosso trabalho, da família, de pessoas que às vezes não batem muito com a gente, né? mas isso tudo é reflexo daquilo que eu tenho dentro de mim mesmo. Então, quando eu procuro transformar, mudar o meu interior, então o mundo responde para mim e me traz de volta situações que eu possa realmente refletir dentro de mim, e procurar mudar aquilo que precisa ser mudado. Santo Agostinho falava isso, né, e continua dizendo no nosso Evangelho, segundo o Espiritismo, né, que ele, quando terminava cada dia, fazia uma reflexão profunda sobre todos os atos que tinham acontecido durante aquele dia dele. E ele procurava perceber se existia alguma pessoa que tinha alguma coisa contra ele naquele dia, quer dizer, se ele fez alguma coisa que de certa forma magoou ou incomodou a outra pessoa, ou que deixou de fazer pela outra pessoa, né? e dessa forma ele ia corrigindo é, lentamente as suas ações, para que ele realmente pudesse chegar a um período de evolução espiritual que ele chegou e nós estamos no mesmo caminho aí a gente pensa assim imagina mas eu nunca vou ser é, como o Santo Agostinho nós vamos ser sim queira ou não é pior é isso né é queira ou não tá nós viemos realmente para evoluir o nosso estado enquanto seres espiritual busca essa evolução então, isso já está traçado no nosso caminho. Nós podemos demorar mais ou menos para que isso aconteça, né? mas vai fatalmente acontecer no nosso caminho. Nós vamos nos tornarmos seres perfeitos e maravilhosos, né? com uma espiritualidade maravilhosa. Hoje, amanhã ou em outra encarnação, não importa, mas o meu caminho é esse, como o de cada um de vocês. Né? Então, por isso, nós temos obrigação até de nos conhecermos melhor para auxiliar nesse processo evolutivo. Né? Quando a gente tenta auxiliar esse processo evolutivo, as coisas caminham mais rápido. A gente começa a ver e perceber que a nossa vida, ela começa a deslanchar de uma forma diferente, né? uma forma mais prazerosa. Passa a ser gostoso viver aqui. Mesmo quando a gente tem algumas situações difíceis, a gente passa a enxergar aquelas situações como uma oportunidade de crescimento e não como uma chance de derrota. Isso é importante. Nós recebemos todos os dias, todos os minutos, oportunidades de nos renovarmos, de crescermos e trabalhar dentro de cada um de nós. Né? Cada célula... É, do nosso corpo, ela tem uma função no nosso organismo. E essas funções alinhadas, elas produzem um efeito bon benéfico aí na nossa vida. Então, cada célulinha do nosso corpo, ela foi criada e direcionada para realizar uma função, para que o conjunto, que é o meu corpo, pudesse desempenhar uma função alinhada, né? uma função é, produtiva. Quando não estamos bem desajustamos as funções do nosso corpo. Então, quando tem alguma coisa de errado, nós vamos desajustando isso. E onde começa essas coisas erradas? Começa aqui, né? Eu não estou bem comigo mesmo. Então, eu começo a questionar tudo é, que está ao meu redor. E me coloco como um ser, às vezes, superior, enxergo os outros como alguém que está lá embaixo, e tudo passa a ter, ter que ser da forma que eu enxergo que está certo. Tudo passa a ser do jeito que eu quero, e não do jeito que às vezes tem que ser. Né? E nisso a gente acaba se perdendo. Nós nos perdemos aí em mágoas, tristezas, rancores, né? desarmonias externas e internas. O nosso coração fica apertado, tristonho, né? a gente sente como se fosse assim, um peso muito grande, como se a gente realmente estivesse é, carregando um caminhão, nas costas. Né? E como é gostoso, às vezes, quando a gente consegue... Fazer uma meditação, uma oração, relaxar e soltar aquilo. Né? Parece que realmente nós temos um novo fôlego. E aproveitar que nós estamos aí no início de ciclo, para que a gente possa realmente querer se renovar, querer transformar isso né? e fazer com que tudo isso esteja em harmonia. Assim como o nosso corpo ele é composto de milhares e milhares de células que estão em harmonia, o universo também, Olha essa constelação maravilhosa, né? cada uma no seu lugar, projetadas ali pela sabedoria divina e se mantém em cada um lugar, né? é, não tendo desarmonia nesse universo. Assim é o nosso corpo também. Nós precisamos buscar essa harmonia dentro de nós mesmos. E o que é preciso então para que eu esteja bem? Né? Para que eu esteja bem eu preciso isso daqui, me conhecer. Eu preciso me conhecer. Então, eu preciso dar o tempo de olhar para dentro de mim e ver tudo aquilo que eu estou realizando de bom e o que eu ainda acho que não é bom. E reconhecer que eu posso mudar. Reconhecer que eu tenho poder de transformação sobre mim mesmo. Né? Quando eu não olho para mim, então a coisa fica superficial. Eu enxergo todas as coisas de fora e acho que eu não tenho participação nenhuma. Porque tudo parece que está bem, né? Eu não tenho participação na mudança, mas quando eu percebo que eu faço parte desse eixo central, eu faço parte desse universo, eu lembro que eu também sou uma engrenagem ali que é capaz de fazer com que uma outra engrenagem também rode e movimente todo esse universo. Então, é uma coisa harmônica. E não dá para a gente pensar que nós somos mais isolados. Né? Nós não somos isolados, nós dependemos uns dos outros. E como é gostoso, por exemplo, quando a gente vem aqui, né? você abraça uma pessoa, outra pessoa, né? faz essa troca de energia, e a gente percebe nessa troca de energia que todos nós estamos buscando a mesma coisa. Todos nós estamos querendo nos encontrarmos, né? querendo nos melhorar. Então, isso é muito importante. Forma, na verdade, uma força ali, geratriz, né? uma força motora que impulsiona a gente, empurra a gente para que a gente possa realmente realizar tudo aquilo que a gente quer realizar. E quando a gente se limita, a gente coloca as barreiras ali, nós vamos ficar travados né? e nós não conseguimos dar um passo adiante. Mas quando a gente enxerga que não, que eu posso conseguir, eu posso realizar, eu vou em frente e as coisas vão acontecendo naturalmente na nossa vida. Né? É, e assim com o nosso trabalho também. né? De repente você está tão atarefado com um monte de coisa e vem mais uma coisa, um trabalho. Né? Hoje eu tinha um dia bem assim, corridinho. né? Eu tinha... A aula que eu ia dar lá em, em Jaú, né? eu fui para lá às seis e pouco da manhã, e eu tinha é, aula no período da manhã todo e no período da tarde. E aí o Seu Demar passou uma mensagem para mim, você vai dar a palestra dia 8? Eu falei, eu vou. Né? Eu não sei que hora que eu vou sair de Jaú, mas eu vou. Nem que eu tiver aqui direto, eu vou. Né? Mas aí acabei 20 para 6, seis, deu tempo para sair em casa, tomar um banho e vir. Né? Então, quando a gente se propõe a fazer o universo ele vai trabalhando para que a gente consiga realizar tudo aquilo que nós precisamos realizar. E quando a gente pensa isso... Nós não, não estamos trabalhando por nós mesmos, estamos trabalhando para o universo. Nos colocando a serviço do universo, o universo traz tudo de volta. Conspirando para que a gente consiga realizar tudo aquilo de forma harmoniosa. Né? Sem que a gente também se machuque com tudo aquilo. Então, olhar para dentro da gente mesmo e reconhecer as nossas fraquezas e as nossas fortalezas, faz com que a gente tenha... Uh, um subsídio para querer transformar, para querer mudar. Não adianta a gente querer olhar e achar que nós somos completamente fortes. Né? Nós temos, sim, as nossas fraquezas, mas são fraquezas que estão ali para no te nos testar e auxiliar no nosso processo de transpor isso, dar um pulo, um salto quântico nisso, né? e não ficar naquele momento remoendo aquilo. Então, quando eu falo que a gente tem que se conhecer... Nós temos que nos olhar, observar aquilo que nós precisamos mudar na nossa vida e realmente trabalhar para mudar aquilo. E não olhar para dentro de nós e se afundar num mar né, é, negativo. Não, o olhar para dentro de, de nós é buscar forças para que a gente possa emergir e dar um passo adiante. É esse o sentido. E não que a gente possa ir cultivando coisas negativas que eu ainda tenho dentro de mim quantas eu não tenho né e de repente eu olho para dentro e falar ah, não mas eu sou assim eu sou assim e aí eu vou girar naquele naquele eu sou assim e vou aumentando né aquele manancial de coisas negativas eu vou sentindo mais para baixo pesado e não sai daquilo então eu tenho que sim olhar olha eu sou assim mas eu posso ser do outro jeito o que eu preciso para ser do outro jeito é mudar isso aqui, por exemplo. Né? De repente, o que eu preciso mudar é, às vezes, a forma de conversar com uma pessoa. O que eu preciso mudar é a forma de entender que o outro, às vezes, está num processo que ele tem necessidades diferentes das minhas. Então, eu não posso exigir do outro, eu posso exigir de mim mesmo, porque eu tenho controle sobre mim. Mas do outro, eu posso auxiliar. O pai Jacó tinha uma sabedoria maravilhosa e ele falava assim para gente, justifique o outro, quando o outro errar, justifique o outro, não aponte, né? não calunie o outro, justifique, traga ele para a luz, né? o nosso querido professor é, Nicolás, que é o regente espiritual do nosso coral, né? ele fala isso para a gente, né? que nós possamos exortar os outros, que é simplesmente dar a mão para o outro e trazer. Né? Não é dar a mão para o outro e entrar e ficar, não. É dar a mão e trazer junto. Todos nós precisamos fazer isso. E dependemos uns dos outros. Aquele que está numa posição um pouquinho melhor, puxa o outro para cima. Né? E aí outro vai ajudar nessa subida. E quando a gente perceber, nós estamos numa grande caminhada de construção do nosso eu interno, né? da nossa prosperidade interna. Então, fazer isso, olhar para dentro de si e transformar as coisas que nós sentimos que precisamos mudar, isso é o processo para que a gente possa realmente evoluir. Né? Que a gente possa passar por esse mundo e falar, graças a Deus eu tive essa encarnação. Né? Eu falo assim, olha... É... Estou é, vivendo aqui, tem um monte de erros todos os dias da minha vida, né? Mas eu falo assim, olha, graças a Deus, eu estou inserido dentro de uma doutrina, por exemplo, que me possibilita, me dá uma amplitude mental, que me auxilia para que eu possa querer dar um passo adiante, para que eu possa tentar, me impulsiona para isso, né? De repente, às vezes, a gente nasce num local onde nós não temos conhecimento nenhum, né? A gente fica dentro daquele tapa-olho, não consegue andar, né? não consegue evoluir de forma alguma. Mas, de certa forma, dentro de cada um de nós, existe essa força divina que acorda a gente, que impulsiona e fala, vai lá, você consegue, você consegue mudar o seu dia, consegue mudar o seu, a sua vida. Né? E assim, nós vamos trabalhando no nosso processo evolutivo e também auxiliando aqueles que estão ao nosso redor também. Né? Porque lá dentro da nossa casa, com os nossos filhos, os nossos familiares, dentro do nosso trabalho, as pessoas estão observando a forma como a gente age. E é através do nosso exemplo, através da forma como a gente trata as pessoas, a forma como você acolhe as pessoas, é que nós damos força para que o outro também queira caminhar, também queira inserir, se inserir nesse caminho. O irmão José, através do Carlos Barcelli, fala para a gente, ó, não esperes pelo fortalecimento físico a fim, de que a fim de te fortaleceres moralmente, porque não raro o abatimento orgânico é consequência da sua prostração espiritual diante da vida. Então, às vezes a gente quer né, estar bem fisicamente, para que eu possa, então, né, agora tentar crescer espiritualmente. E ele fala para gente o contrário. Né? Às vezes, a nossa pro, pro, procrastinação, o nosso sentido de não realizar alguma coisa e ficar parado dentro daquilo que nós estamos, faz com que a gente venha adoecer fisicamente. Faz com que a gente se encontre fragilizado. E no momento em que a gente transforma isso né, e entende, nós estamos trabalhando para esse processo de transformação e evolução. Então, ter essa força física depende também do bom estado espiritual que nós estamos. Né? Quando nós estamos bem espiritualmente, as coisas transcorrem maravilhosamente. Né? A gente consegue sorrir para as pessoas, consegue realizar é, um exemplo super fácil né? Da gente lembrar. Bater maionese no liquidificador, né? As pessoas não falam, não, se você tiver com a macaca no dia, não bate maionese, né? Porque desanda tudo, né? E é exatamente isso, né? Se você não está bem, vai lá bater a maionese, destanca, aquele negócio não vira maionese, né? Mas no momento que você se reveste de paz, de harmonia, de tranquilidade, você vai lá e faz, né? E, e percebe dentro de casa, né? Quando não deu certo lá a esposa bater a maionese, aí o marido vai lá bate, porque ele está diferente e aí vai bem. Né? Isso tudo depende do nosso estado interior, de como nós estamos. E como nós vamos transformar e transmitir essa energia para o outro. Você imagina se nós estamos transmitindo essa energia de desandar para a maionese... Qual é a energia que nós estamos transmitindo para aquele que está ao nosso redor? É uma energia positiva ou é uma energia negativa? Então, temos que repensar nisso. né? Como é que nós vamos transmitir para o outro uma energia boa, positiva, né? para que ele tenha vontade de dar um passo adiante? Né? Vem uma pessoa, fala para você assim, nossa, minha vida está super difícil, né? É, não conseguiu um emprego tal e de repente em vez de você ajudar ela não você fala assim nossa mas é isso mesmo mas olha nessa idade que você está é difícil mesmo né <risos> gente né não né é o contrário né ah, eu sempre conto isso que quando eu casei a minha esposa é, se formou antes né porque ela fez um curso um pouquinho mais curto e nós casamos e fomos morar lá em Campinas né porque eu ainda estava terminando a residência tal e aí, nós fomos para lá. Aí, um dia ela pegou um jornal de Campinas e foi lá falar para minha sogra. Minha sogra era maravilhosa, né? Ela era, assim, extremamente positiva. Então, ela pegou o jornal lá, viu, falou: mãe, olha aqui, né? Tem não sei quantos mil desempregados em Campinas, né? Ela falou: não sei quantos mil é, campineiros desempregados lá, né? Tal. Minha sogra falou assim: que bom, né, filha? Porque você não é campineira, você é bauruense. Você vai chegar lá e vai ter um emprego para você, né? E foi exatamente isso. Chegamos lá em dois meses. Ela estava trabalhando, né? Então é a forma como a gente encara as coisas. Se nós encaramos as coisas com dificuldade, nós estamos dando força para que essa dificuldade se fortaleça dentro de nós. Mas quando nós encaramos isso como desafio e vitória, nós também estamos dando força para que essa vitória se manifeste dentro de nós, né? Promova Ajustes que realmente importam para que você seja feliz. Olhe tudo o que passou como uma experiência para alcançar objetivos. Olha como é importante. Então, olhar para o passado, não tem o sentido de a gente ficar remoendo ações e coisas que nós fizemos e ficar patinando naquilo. Não, aquilo serve como experiência e um trampolim, para que eu alcance alguma coisa no futuro. Então, para que eu alcance um processo evolutivo, dentro daquilo que eu estou buscando. Olha o que está por vir como uma oportunidade de recomeçar. Então, às vezes a gente espera, né? eu falei isso no fim do ano, mas você espera mudar o ano para que as coisas possam acontecer. né? Mas se você perceber, olha, agora são... 8 e 40, 8 e 41 já é futuro, e é uma oportunidade nova de mudar esse pensamento, de transformar, nós não precisamos esperar a mudança do ano, porque o mundo muda a cada segundo dentro de nós, então nós podemos sim mudar a cada segundo da nossa vida, né? É, Hamed, eu gosto muito de Hamed, né? porque ele é extremamente filosófico, né? traz umas mensagens assim muito profundas para a nossa alma. Né? E ele coloca para a gente, viver uma vida sem reflexão é como escutar uma música sem melodia. E é isso. Né? Às vezes a gente está ouvindo uma música, ela é interessante porque embala o nosso ser, né? mas quando ela se reveste da melodia, ela traz uma mensagem embutida ali muito grande e importante para a gente. E quando a gente não pensa a gente não reflete no nosso dia a dia, é como se nós estivéssemos só escutando essa música no decorrer da nossa vida, sem vivenciá-la, né? sem vivenciar as experiências que a melodia traz para a nossa vida. Então, procurar observar isso para que a gente possa mudar o nosso dia a dia. Queira recomeçar e dar um novo direcionamento na sua vida. Toda hora e todo dia é dia da gente recomeçar, de enxergar a vida e falar: não, eu não quero mais assim, eu quero mudar. E às vezes nós nos acomodamos como nós estamos, na maioria das vezes, né? Às vezes a gente até tem. Um objetivo, por exemplo, de mudar um emprego ou alguma coisa, mas você fala assim, ah, mas é tão difícil, né? Eu ter que fazer isso, vai ser difícil, quanta coisa vou ter que mudar na minha vida para que isso aconteça, né? E aí, de repente, a gente fala, ah, não, eu acho que vou deixar para amanhã, né? Mas não, gente, a hora é agora, né? A gente tem que ter essa força de vontade dentro de nós mesmos, de falar, o meu poder de transformação, de mudar, é agora, isso está dentro de mim. Quando a gente não faz isso, nós nos sentimos frustrados, parece que realmente faltou alguma coisa. Mas quando a gente decide realizar e fazer, nós vamos em frente e a gente vai realizando cada coisa ao seu tempo, né? sem atropelar as coisas. Não se acomode de forma que está, da forma que está vivendo, sempre temos muito a aprender e a fazer, nós temos que ousar a fazer, nós temos que ousar a pensar, nós temos que ousar a conquistar, a realmente querer alcançar alguma coisa. Né? Não podemos então nos acomodar com tudo aquilo que nós estamos vivendo, mas temos sim é que Aprender e realizar alguma coisa. A outra questão é essa do aprender, né? Muitas vezes a gente é, ouve uma palestra, um curso, ou vou fazer um curso, por exemplo, né? Vou lá fazer o um curso tal, e aí, vamos dar um exemplo do Espiritismo, que é mais fácil, né? Às vezes a pessoa fez lá cinco vezes do, do Coim, né? E aí tem um curso novo lá do Espiritismo, é o Espiritismo básico, aí você chega lá, né? falando desde o início do espiritismo, e você fala assim, nossa, eu já fiz cinco vezes esse coim vou fazer esse curso de novo, que é básico, olha, se você está matriculado naquele curso, é porque faltou você realizar aquilo que você aprendeu lá no COIN. Então, sempre é hora de aprender. Não existe isso, né, de a gente repetir um curso e achar que nós estamos lá de bobeira, porque eu já ouvi isso, Ouviu, mas colocou em prática? Não. Talvez naquele curso um pouquinho mais curto, a gente leve um clique lá que fala, nossa, é assim que eu tenho que fazer. Né? E aí você faz e muda completamente a rota da sua vida. Né? Então, temos que ter atenção com isso. Já ouvi muitas pessoas às vezes falar, ah, comecei um curso lá, mas olha, naquele curso já está ensinando tudo o que eu já sei. Né? Tudo bem, mas já está praticando tudo aquilo que já sabe? né? Certamente não, né? senão apareceriam cursos diferentes aí, né? Então, cuidado com isso. Né? Acredite que a cada amanhecer temos a oportunidade de realizar. Olha, eu falo assim hoje, é, eu me emociono assim, cada dia, cada manhã que eu acordo, que eu tenho a oportunidade de estar indo trabalhar, na correria do dia a dia, né? Mas a oportunidade de estar aqui, né? é, de tantas coisas que nós passamos, principalmente agora, nesses momentos aí, nesses finais aí, né? com essa questão da pandemia e tal tudo, e graças a Deus nós estamos aqui, por que será? Porque certamente nós temos ainda muito por fazer aqui. E temos que aproveitar essa oportunidade, porque a gente não sabe o dia que termina isso. Né? Então, vamos realmente querer aproveitar e mudar, transformar a nossa vida. A determinação é o carvão que fomenta a energia na fornalha da vida, para impulsionar o navio da nossa vida. O navio não tem aquelas pessoas que estão lá embaixo, né, jogando lá a madeira, transformando em carvão, para que gere energia e ele consiga caminhar? Né? É exatamente isso. né? A determinação que nós temos em fazer as coisas é esse carvão que nos dá energia para que a gente queira sempre dar um passo adiante, para que a gente não queira ficar acomodado, mas que a gente queira sim conhecer o que está à frente, adiante, né? Quando eu quero mudar, eu tenho a forma de enxergar o mundo. Tenho que parar de ver as minhas limitações e enxergar oportunidades de realização. Em todos os momentos da nossa vida, nós temos grandes oportunidades, que às vezes até se revestem de carapuças negativas ao primeiro impacto. Mas que quando a gente vai estudando um pouquinho e trabalhando em cima delas, a gente enxerga Grandes oportunidades dentro daquilo. Pensa naquela pedra, às vezes bruta, né? que você achou e você vai lapidando, lapidando, de repente ela vai ganhando um brilho e ela serve para enfeitar o seu lugar, lá, a sua casa, né? a sua vida. Assim também somos nós. Nós temos uma pedra maravilhosa dentro do nosso coração, né? o amor bruto que está ali dentro que precisa ser brilhado, né? ele precisa ser esmerilhado para que realmente ele possa reluzir a luz da consciência divina. Então, isso, e esse trabalho somos só nós que podemos fazer. Ninguém pode fazer para o outro. Não dá para ir é, no médico, não dá para ir no farmacêutico ou tomar o passe e dar o lustro. Isso pode auxiliar... Mas quem tem que fazer o trabalho sou eu mesmo. É, sou eu, aquele, car, aquele terreno lá que tem para carpir, eu que tenho que catar inchada e carpir. Né? O outro dia, o terreno da minha casa lá, o jardim, da frente, estava um mato lá. E aí eu passei uma mensagem para o jardineiro, né? E perguntando, o ah, senhor vai vir e tal, não sei o quê. Não me respondeu. Né? Uma semana ele não me respondeu e falou: ah, acho que ele não vem mais, está né? com algum problema. Né? Aí. O que aconteceu? Chegou no, no fim de semana, eu, com a testa inchada, fui lá e fiz o jardim inteiro. Carpi tudo, limpei tudo, deixei. Chegou na terça-feira e ele falou assim: ah, estou ligando para saber se quarta-feira eu posso limpar o jardim. Eu Falei, não, não, porque eu já limpei. <risos> né? Eu achei que o senhor não me respondeu, né? Eu achei que o senhor não fosse, então eu já limpei. O senhor deixa para a próxima vez. Né? Ele falou, ah, então tá bom, né? Então. Quando, às vezes, a gente precisa fazer algumas limpezas dentro da nossa vida, nós temos que catar a nossa enxada e trabalhar dentro de nós mesmos. Né? Às vezes, não dá para esperar o outro. E, às vezes, o outro não tem tempo de ir agora. E eu preciso agora. Então, o que, que eu faço? Pega a enxada e faz. Né? Mesmo que você canse um pouquinho, olha, eu confesso que eu carpio um pouquinho, assim, para, meu Deus, por que, que eu fui começar isso, né? Nós falou assim, bom, eu tenho até o fim da tarde para fazer, né? E aí deu certo. Mas temos que ter a atitude, né? Ordene para você mesmo como você quer o seu mundo. Quer dizer, olhar para dentro de, de você e ordenar, né? Eu quero que seja assim. Eu vou trabalhar para que seja assim. Eu quero me melhorar em tal aspecto, então eu vou trabalhar dentro de mim para que eu possa corresponder àquilo que eu espero de mim mesmo, né? Acredite que você tem o poder nas suas mãos. Nós realmente temos esse poder todo, não só nas nossas mãos, mas o nosso eu, no nosso pensamento, a nossa força mental é de uma, um tamanho maravilhoso, imenso. E a gente consegue fazer isso todos os momentos, mas precisamos colocar em prática. E eu falo para vocês, cada vez que a gente coloca em prática... Essa força do nosso pensamento, da nossa determinação, nós vamos conhecer uma nova força que vem em acréscimo que a gente não conhecia dentro de nós mesmos. Mas a gente passa a experimentar isso. né? Como o maestro conduz as vozes em variados tons e obtém diferentes resultados, também você pode conduzir a sua vida, porque só você tem o poder para isso. Quem mais ou quem melhor do que eu mesmo para conhecer a minha vida. Né? Eu conheço tudo, absolutamente tudo da minha vida. Eu me revisto, às vezes, né, de algumas carapaças para não enxergar algumas coisas dentro da minha vida. Mas eu me conheço. Né? E para mim mesmo, eu não consigo mentir. Né? E nem adianta, porque a minha consciência sabe. O que eu posso é fazer, olhar para aquilo dentro de mim né, e falar, não, isso... Eu quero mudar, isso eu preciso mudar e eu aceito mudar. Né? Ousar não é colo se colocar em perigo, mas traçar caminhos para se autodescobrir. Então, não adianta a gente é, pensar em ousar, né? eu vou para o lado precipício para ver se dá certo. Né? Não vai dar, né? eu já sei que não vai dar. Né? Mas o que eu posso fazer? Né? Traçar um caminho para que eu consiga descer lá embaixo sem pular do precipício. Né? E eu tenho a chance de fazer isso, de traçar os caminhos da minha vida. Não é passando por cima dos outros com a nossa arrogância que conquistaremos o que desejamos. Gente, isso é tão comum. né? Às vezes a gente quer alguma coisa e a gente se reveste do eu posso e a gente vai em frente daquilo né? e determina. Eu quero desse jeito e você tem que fazer assim nós pisamos às vezes no outro, né? E olha, isso daí depois dói tanto na gente, quando a gente desperta e percebe aquilo, né? É, quando a gente fala de uma forma diferente as coisas podem ser conduzidas da mesma maneira só que por caminhos diferentes né então quando a gente precisa às vezes dar um alerta para o outro ou solicitar ajuda do outro né a gente pode fazer de uma maneira agradável de uma maneira mais afável né uma maneira divina na verdade uma maneira com amor revestido de amor divino então Pedir o auxílio do outro ou a colaboração do outro também depende da forma como nós vamos fazer. Né? Agora, se eu determino que o outro faça assim, mesmo uma pessoa que trabalha para você lá né, no seu emprego, assim, enfim, é um subalterno seu lá da, no, no escritório, por exemplo. Né? Se você determinar, eu quero que você faça assim, ele vai fazer. Só que ele vai fazer é, chateado, reclamando, com uma energia muito pesada, né? E vai ficar muito ruim o ambiente, né? Mas se você falar para ele, olha, fulano, eu, eu gostaria muito que fizesse isso daqui, né? Se você tiver um tempinho, você pode fazer, né? Com certeza ele vai fazer, mas de uma forma diferente, né? Então nós temos maneiras de fazer isso. Pena que a gente não enxerga isso, né? E a gente vai atropelando tudo, né? É segurando na mão do outro e dando passos juntos que nós sentiremos mais fortes e capazes de construirmos fortalezas dentro de nós mesmos. Quando nós estamos amparados ali, é, a barreira fica maior. Né? É como se eu construo uma parede de um tijolinho único, né? ou se eu construo um do lado do outro, ela é mais forte. Então, o amparo do outro que está ao nosso, ao nosso lado, nos auxilia para que a gente nos sinta mais forte. Isso, gente, é extremamente importante dentro de casa. Um casal, por exemplo. Né? Já falei para vocês que eu aprendi na igreja japonesa, né? que a letrinha assim, um inclinado e o outro aqui, significa casamento, né? E aí a professora me ensinou assim, por que, que era casamento? Porque no casamento, se eu tiro esse, o outro cai. E se eu tiro esse, o outro cai. É um apoiando o outro. Então, quando a gente está em consonância, em parceria, a nossa fortaleza é muito maior. A nossa casa é muito mais forte. Né? A externa e essa aqui. ó, tá? Acredite... Aquele que acha que somente ele está certo, está perdendo a oportunidade de se reeducar na vida. E as suas vitórias serão fracas e incapazes de se manter, pois o orgulho foi a base da sua construção e não o amor. Então, quando a gente acredita que só nós temos o poder de decisão ou de acertar, nós estamos nos revestindo não de uma caridade de amor, mas sim numa construção de orgulho. E aí o orgulho é ruim. Né? A gente pode até experimentar esse orgulho e achar bom num certo momento. Mas quando nós estivermos assim, sozinhos, com a nossa própria consciência, e a gente se deparar com aquela barreira do orgulho, hum, dá uma vergonhazinha. Né? A gente quer voltar e mudar. Mas aí não tenha vergonha de voltar e tentar mudar, né? porque nós podemos reconstruir o nosso caminho. Nós temos é que ter a consciência de aceitar. Olha, eu errei e eu quero mudar, eu quero mudar e transformar isso de novo. Né? Querer ver o outro feliz é vibrar pelas, pelas suas conquistas, porém, aquelas que lhe tragam realmente felicidade da alma, porque foram erguidas sobre pilares do amor, do respeito e do auxílio mútuo. Então, quando a gente quer realmente ver o outro feliz, nós temos que estimular isso né, no outro. O amor, o respeito, o auxílio mútuo. Indica... E como é que nós vamos é, é, falar sobre esse auxílio mútuo? Auxiliando o outro. Não é falar para o outro que ele tem que auxiliar. É mostrar para o outro como tem que fazer, através das suas ações, através dos seus atos. Né? A gente costuma fazer o quê? Não, eu estou certo, o outro está errado, ele precisa mudar. Né? Será que ele realmente está errado? Será que a minha visão não está distorcida? E será que se ele estiver errado, não sou eu que tenho que mudar, porque eu já entendi o que está errado? E aí talvez se eu mudar o meu jeito, ele possa acordar para a vida, né? Se conheça um pouco melhor e isso lhe dará a oportunidade de rever algumas situações da sua vida para que realmente viva melhor. Deixe-se entrelaçar pelo amor de Deus. Ele é maravilhoso e só nos faz bem. Deixar que realmente esse amor possa entrar dentro de nós mesmos. Né? Às vezes a gente costuma falar muito né, dessa questão do amor e não vivencia mas deixar realmente a, esse amor entrelaçar dentro da nossa alma, vivenciar essa vibração maravilhosa do amor divino. Né? Essa semana o Jorge me mandou uma, uma música, que nós vamos cantar no coral na próxima apresentação, né? é, que é a oração de São Francisco. Né? Mas essa, a música, da forma como o professor Nicolás trabalhou, é, é assim, é maravilhoso, você sente realmente, parece que o amor divino entrando realmente dentro de você, né? Então, nós precisamos fazer isso, deixar esse amor divino entrar dentro das nossas vidas, tomar conta realmente das nossas vidas, para que a gente se sinta feliz. Hamed, nós é que decidimos é, de que modo interpretamos os atos e as atitudes que acontecem em nossa vida. Então, as atitudes, os atos, as coisas que acontecem na, na minha vida, só eu vou poder olhar e definir se isso está certo ou isso está errado. Né? Se eu acho que está certo ou se eu acho que está errado. E cuidado também, né? se envolver o outro, lembra que você pode estar julgando o outro. Né? Na margem do rio, quando colocamos a mão na correnteza, ficamos sem saber se a água que tocamos é a última que flui ou a primeira que passa, pois o tempo, assim como a água, também passa nos astras nas mãos do presente. Então, não é assim, quando a gente senta no rio, nós não sabemos mais qual é aquela água. Foi a que veio né? ou é a que já estava ali? Né? Na nossa vida também. Todas as situações que vêm, na nossa vida, são como a água, né? elas podem passar pela nossa vida e nós podemos segurar e às vezes sofrer com aquela situação, ou nós podemos abrir as mãos e deixar que realmente a correnteza possa levar e possa transformar aquilo em vibração de paz, harmonia e principalmente de aprendizado. Joana de Ângeles coloca para gente, só existe felicidade em quem se encontrou com a verdade, absorveu-a Tomou-a como norma de conduta. Então, olha que interessante, né? Só existe felicidade é, em quem encontrou, mas colocou em prática, ela fala, né? Encontrou com a verdade, mas absorveu ela e tomou ela para si. Então, não é só encontrar com a felicidade, né? Mas é deixar que realmente ela faça parte da nossa vida, né? Esse é o sentido. Emmanuel... A felicidade real é uma casa que se constrói por dentro da própria alma. Então, a nossa felicidade depende de tudo aquilo que nós estamos construindo dentro de nós mesmos. Essa casca externa nossa, ela é somente uma aparência. Mas o que vive ali, só eu conheço. Né? E fazer com que isso que vive ali seja feliz é um trabalho realmente meu, de mais ninguém e a cada instante eu posso fazer isso, promover esses processos de renovação. E André Luiz né, vem encerrar para a gente dizendo, o segredo da vitória em todos os setores da vida permanece na arte de aprender, imaginar, esperar e fazer mais um pouco. Então, olha, aprender... Imaginar tudo aquilo que nós queremos. Então, movimentar o nosso campo mental para que as coisas possam se realizar dentro da nossa própria vida. Né? Esperar o tempo para que aquilo aconteça. Né? Se eu quero comer um fruto, eu preciso esperar que ele é, amadureça e caia do pé. Né? E fazer sempre mais um pouco. Não cruzar os braços e achar que já está bom. Né? Não. Não. Nós, se nós estamos aqui, temos a nossa vida né, é, pronta para auxiliar, por que nós vamos cruzar os nossos braços e esperar que as coisas aconteçam ao seu tempo? Vamos de encontro. Né? Se nós podemos ir lá ajudar o vizinho é, a carpir o jardim dele, por que, que nós vamos ficar olhando ele fazer? Né? É, ah, aquele não é meu serviço. Né? A gente costuma falar isso, né? De, principalmente dentro do trabalho. Né? Ah, isso não é o meu serviço. Né? É, é tão gostoso quando você ajuda o outro a fazer o serviço dele. Né? Os dois saem de lá assim, agradecidos, uma vibração de paz, de amor, de tranquilidade. Comece dentro da sua casa. Né? E se ela está um pouquinho bagunçada, olha para dentro de você, porque aqui está. Ela é reflexo daquilo que está aqui dentro. Né? Então, começa arrumando aos poucos aquilo. Naturalmente, a gente vai entrar em harmonia e a nossa vida vai ser muito melhor, né? vai ser muito mais feliz. Então, dessa forma, nós vamos estar auxiliando na construção do universo externo e também do nosso universo interno. Né? Que Jesus possa abençoar a vida de cada um de vocês. Nós vamos fazer a nossa, o nosso passo coletivo. Lembrando, então... É que a gente faz agora, o passo coletivo, terminando, eh, as pessoas podem tomar sua água. Eh, quem eh, estiver satisfeito com o passo coletivo pode se dirigir para sua casa, levando o nosso abraço, o nosso amor, o nosso carinho. E as pessoas que desejem, eh, desejem tomar o passe individual, permaneçam sentadas, que aí é os nossos colaboradores vão direcionar vocês até os, os médiuns passistas, tá bom? Então, vamos... Relaxar agora a nossa mente, agradecer o nosso Mestre Jesus. Respirem profundamente, vamos nos conectar com a luz divina. Obrigado Mestre Jesus, por essa oportunidade que temos de estarmos aqui nessa noite, Mestre querido. Agradecemos Mestre Jesus a toda a espiritualidade da vida da casa que nos acompanha a toda espiritualidade divina Mestre Jesus que nos auxilia na nossa caminhada que nós possamos Mestre Jesus estarmos sempre com os nossos corações abertos e deixar que realmente esse seu amor divino faça parte das nossas vidas e assim Mestre Jesus fazendo parte das nossas vidas esse amor fos, possa florescer dentro de cada um de nós florescendo dentro de cada um de nós Mestre Jesus que nós possamos fazer exalar as essências divinas da vida para que as pessoas também possam aproveitar Mestre Jesus esse vosso olhar de amor de paz e de carinho Senhor amado louvado seja o vosso nome Pai Eterno, Divino Espírito de Luz e Verdade, unidos ao vosso coração de amor e de bondade, colocamos, Mestre Jesus, em vossas mãos, o coração de todas aquelas pessoas que estão ao nosso redor, o coração daquelas pessoas que convivem conosco, nos nossos lares, que têm necessidades, que eles possam receber todo o vosso carinho, o vosso amor e a vossa luz, Senhor Jesus. Obrigado, Mestre Jesus, pela oportunidade divina de estarmos encarnados nessa terra, Senhor. O seu amor renova as esperanças, transforma, Mestre Jesus, as energias e faz com que nós tenhamos forças de darmos mais um passo, de caminharmos mestre Jesus em direção à luz diante de todas as provações da nossa vida que nós possamos enxergar sempre o vosso amor revestindo a nossa vida os problemas que aparecem porque revestidos pelo vosso amor mestre Jesus as coisas se tornam mais leves mais tranquilas paz alegria harmonia nós vamos vencendo a cada instante as limitações que nós temos nas nossas vidas. Essas limitações, Mestre Jesus, dentro do seu amor divino, não existem. São somente situações de treinamento para o nosso espírito. Para que nós possamos nos fortalecer a cada instante. E esse fortalecimento, Mestre Jesus, nós buscamos na sua energia de amor, de paz e de luz. Colocamos os nossos corações agora em vossas mãos, para que esse amor possa nos envolver, Mestre Jesus, e lapidar os nossos corações, as nossas consciências, para que ao acordar amanhã, Mestre Jesus, nós possamos nos reconhecer como novos seres aqui, nessa escola, em trabalho conosco mesmo. E dessa forma, Mestre Jesus, a cada dia, a cada instante, vamos realizando um processo de renovação, e de transformação da nossa alma. Mestre Jesus, nós nos entregamos completamente a vós. Respiramos profundamente. Absorvemos a sua energia de amor e de paz. E colocamos direcionado essa energia aos nossos lares. Para que todos, mestre, possam absorver essa energia. O nosso lar se transforma em harmonia em felicidade, em paz, Mestre Jesus. As pessoas que convivem conosco possam absorver também essa energia, Mestre Jesus. Que o teu amor, Mestre querido, possa nos envolver cada vez mais e trazer, Mestre Jesus, as respostas que buscamos, as respostas originadas do teu amor divino, o teu amor de Pai, de compreensão,